Olá a todos, sejam bem-vindos aos dias da Bricolage da Leroy Merlin. O meu nome é Tânia e hoje estamos aqui com a Rita Teixeira, do Tente na Tinta, que nos vai ajudar a fazer a reparação e pintura das paredes das nossas casas, não é Rita? Olá Tânia! Olá, Rita, bem-vinda! <risos> obrigada! Olá dias da, da do <risos> Obrigada, Tânia, pelo convite, fiquei super feliz de vocês me terem convidado. Uhum. Sim, olha, no fundo hoje, aquilo que eu vos vou ensinar é como é que vocês, dentro na, na vossa própria casa, conseguem retificar um, uma parede em que temos várias coisas, coisas, elementos que é super fácil cada um de nós depois uh, fazermos e temos aqui esta que nós fizemos questão que ela ficasse assim bem trabalhada para vocês conseguirem ver Uh, como é que podemos fazer o processo todo, desde a reparação depois até ao primário, que nós depois vamos, vamos falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Sim, um, neste até caso até à nós tinta temos final. aqui vários, várias uh, fissuras, não é? Sim, e várias fases também até chegarmos depois à parte de, do acabamento final. E isso é aquilo que nós agora vamos partilhar com todos. Então, qual é que é a primeira coisa que temos que fazer para repararmos a, aqui esta nossa parede? Olha, aquilo que eu sugeria primeiro uh, era tentar perceber se a, se a nossa parede tem gorduras, uh, tem muita sujidade uh, e aí eu sugiro sempre nós aplicarmos um desengordurante primeiro, antes de qualquer fase da reparação, para, um, imagina porque se a, parede tiver, se a parede tiver com gorduras o que pode acontecer é que quando nós formos aplicar a massa poderá saltar, então para evitar essa, essa parte não é eu, eu sugiro sempre, primeiro limpar a parede com dedadas, algumas sujidades que surjam. Tanto aqui é como se já tivéssemos feito a limpeza da, Exato, da nossa parede, nossa parede é? E vamos passar então à reparação. Exatamente. Como é que eu faço a reparação de, destas fissuras todas que temos aqui? Olha, eu... Uh... Trouxe um produto que gosto imenso uh, e que eu aplico, que é, que é este produto de reparação que normalmente vocês conseguem ir até um centímetro de profundidade. Ele tem uma característica que eu gosto muito nos, nos, um, nas massas de reparação. Ele abate muito pouco, portanto, quase ali fica, fica bom logo à primeira. Eventualmente, eu agora vou fazer convosco... Isso o abater é o quê? Que depois de secar não precisamos ele, de colocar mais, é isso? Exatamente. Ele, normalmente os primários têm tendência a recolher sempre um bocadinho. Se isto vos acontecer, o que podem fazer é após uh, verem ao toque, normalmente ali uma hora, duas horas, se o tempo estiver bem seco, se vocês virem que não recolhe, passamos para a fase da lixa. Se sentirem que o buraco é demasiado profundo, Podemos dar uma segunda passagem e depois lixar quando uh, tiver, uh, tiver seco. Mas antes, antes de nós seguirmos aqui para a parte da reparação, uma coisa que eu queria partilhar convosco é, imaginem, eu vou só aqui fechar para não secar. Um, Tânia, aí o x-áto? Tens, sim. Podes me emprestar, por favor. Um, quando acontece aqui, por exemplo, nesta, eu quis que nós fizéssemos a intervenção mesmo um bocadinho esburacada para vocês perceberem que aqui normalmente as nossas paredes temos o pelador, temos vários tipos de suporte. E quando temos o peladur, o que acontece muitas das vezes é que quando retiramos a bucha. sai um bocadinho do Sai um bocadinho do Então, para isso, o que é que vocês podem fazer é, antes de aplicarem a massa, puxam a lâmina do x bem para cima e fazem este corte para não ficar excesso depois na parte da massa. Pois como é pelador, é muito fácil de cortar. É super fácil de cortar. O pelador tem esta característica ótima que é: imagina. Se tu tiveres hum, pequenas, pequenos relevos, pequenos destaques, é muito fácil de retificar. Ou com o x ou com a espátula também funciona muito bem. E então nós passamos aqui nestas partes que estão mais salientes. E depois, se vocês quiserem, imaginem, podem fazer uma coisa que é, antes de dar a passagem com a massa, imagina, podes fazer uma, uma primeira passagem com uma lixa um pouco mais grossa, neste caso eu vou utilizar uma 150. Podem passar só aqui primeiro, só para receber a nossa massa. Ou seja, para ficar um bocadinho mais... Sim, isto para quê? Porque como limos. nós levantámos um bocadinho, percebes? Para a aplicação de massa fica logo uma superfície pré-preparada. Fica mais liso, Exatamente. para conseguirmos Exatamente. aplicar com perfeição. É isso mesmo. Pronto, e então, aquilo que eu agora vou fazer é... Nós vamos fazer a aplicação da nossa massa. Existe alguma técnica que tínhamos que utilizar para aplicar? Olha, eu acho que aqui o segredo, uh, que não é segredo, é a espátula. Não, eu, eu, normalmente o que eu aconselho sempre é que não sejam espátulas muito fininhas e muito curtas, porque acho que tem tendência sempre a não uniformizar tanto a superfície. Normalmente eu gosto sempre de sugerir espátulas um pouquinho maiores, mesmo que sejam para... para um bocadinho mais pequeninos, mais percebes? Mas acho que faz um acabamento mesmo de, de muita precisão, a espátula um bocadinho maior. Este também, o standard, é aspecto é Boa! Ah, e outra coisa que esta massa tem, ótima, é, é, é muito fácil de manusear porque ela não seca logo, então dá-nos aqui algum tempo de margem para podermos trabalhar e depois uh, de passarmos essa parte de deixar secar, podíamos então depois aí passar a lixa e só depois é que podíamos pintar, não é? É muito importante. É, é isso uh, mesmo. Primeiro deixar secar bem e depois lixar. Sim, sim. Aliás, okay. nós até fizemos duas maquetes que depois vamos partilhar convosco, agora já de seguida, para vocês verem exatamente uh, o processo mais em promenor. Rita, depois dessas máquinas tens que me deixar de destaque é para ver se eu consigo. Sim, vais fazer. Né? Se Sim. eu conseguir fazer, acho que toda a gente consegue fazer. Sim, é super fácil. A reparação, eu acho que hoje em dia uh, qualquer pessoa mesmo consegue fazer uma reparação. Os produtos p... são muito fáceis, não é? Super, é para nós conseguirmos a super utilizar. fáceis de qualquer pessoa utilizar. Pronto, agora vamos deixar secar aqui um bocadinho e vamos então mostrar-vos aqui aquelas maquetes, as maquetes. que nós preparámos. Podes-me podes mostrar aqui aquela que nós furámos, Tânia, por favor. Então, temos aqui esta com dois furos. Exato. Vou-te dar para tu fazer. <risos> Olha, ainda tens aqui um bocadinho. Se calhar ainda consegues aproveitar. Não tem assim? Exato. O que tu podes fazer também, deixa-me só te dizer, por exemplo, imagina, nós aqui tínhamos uma tinta preparada e o que é que nós podemos fazer? É um bocadinho ah, aquilo que fizemos, fizemos na, ali na, na parede, parede pronto, um lixar aqui um bocadinho, exatamente, é? se tu quiseres fazer, porque por aqui pacícia. temos um bocadinho de relevo antes de, de dar a massa. Isso mesmo, perfeito, pronto. Basta está só bom. um bocadinho? Basta só um bocadinho, que é para tirar aquela rugosidade, está ótimo. Ah, esta já seria melhor que aquela. É, não vês? Não notas está, diferença. É, diferença é, Nota-se muita é diferença. Portanto, aqui passarmos a lixa primeiro faz é, dar a diferença sempre, também. Estás a ver? É mesmo muito diferente. Passar sempre uma lixinha quando temos assim coisas danificadas um pouquinho mais profundas, é acho é Portanto, esta como é mais superficial, não precisávamos de passar precisas, lixa. Não não. Aqui okay. é massa direto. Podes e dar aqui, direto aplica a... Existe alguma Sim, técnica para olha, aplicar? Eu aqui sugeria-te, como, como temos uma fissura muito grande, uhum. eu sugeria-te buscar aqui mais um bocadinho de massa e darmos ao... é todo o comprimento. Pronto, esta como é mesmo muito superficial, uh, ou então também poderias fazer neste sentido. Pronto, aqui mais um bocadinho. Pronto, agora se quiseres fazer aqui, Tânia experimenta lá. Sim, ótimo é isso mesmo. Podes pôr aqui mais um bocadinho neste que ficou por, uh, por preencher. Este foi tal que não tá passámos a lixa. Uhum. Pronto, perfeito. perfeito. Agora, íamos aguardar que secasse um bocadinho. Neste caso, uh, para vocês verem, aplicámos a massa toda, ela ficou toda nivelada. Portanto, à partida não vai haver o recolhimento, ela não vai abater. E nós temos aqui outra que preparámos também. Já está já já tá tá seca, preparada, não é? Seca para nós lixarmos e, e darmos pintarmos. primário. Primário, sim. Então, Queres ajuda? Obrigada. E esta já temos? Já tens, sim. Cico. Agora, aquilo que eu sugeria, imagina, é sempre termos duas versões de lixa, aquela que é um pouquinho mais grossa para... Hum, para as fissuras maiores, aqui volto outra vez à nossa parede para vocês verem que aqui vai nos ser muito útil uma lixa um pouquinho mais grossa, porque o buraco era muito maior, mas podemos utilizar uma lixa mais fininha, quando são superfícies... Hum, mais superficiais, Mais superficiais, não é? exatamente, que aqui basta só passar uma pequena lixa. Vamos aqui, eu vou fazer esta, depois tu fazes ali um bocadinho naquela. Okay imagina, em sentido rotativo, como vocês quiserem, às vezes até há uns tijolinhos de madeira ou uma coisa assim mais prática, que vocês possam moldar, que é super prático de fazer. Pronto, imagina, aqui esta, como tinha o buraco um pouquinho mais profundo das buchas, nós temos tirado as buchas, eu vou passar com a 220 para ficar mais macia, certo? É. E o que vai acontecer é que, imagina, nós temos as nossas fissuras completamente tapadas, mas ganhamos uma superfície super macia. Experimenta lá, Tânia. Verdade. Pronto. Não há relevo nenhum. Não há relevo nenhum. Nós agora vamos aqui só tirar aqui um paninho. Só para tirar aqui o Convém bom. também passarmos na parede um, um paninho? Sim. Olha, na parede há aqui, há aqui, várias, há aqui várias possibilidades que vocês podem fazer. Uma que eu utilizo muito é nós tentar hum, umedecermos a parede. Se vocês não quiserem umedecer a parede, porque isso depois pode dar um trabalho extra, é passar só com um paninho às vezes nas zonas, porque como são zonas muito localizadas, percebes? Sim. Não precisamos estar a passar na, na parede toda. toda. Basta só nos sítios em Localmente, que... onde nós fizemos a nossa intervenção. Pronto, e a placa, a nossa placa está preparada para receber o, o primário. Porquê que eu não posso passar logo a tinta? Olha, porquê? Porque um, normalmente, como estamos a falar de uma, uma, um material que à partida não, não fica isolado, se tu não aplicares primário, ao fim de um tempo, na zona onde tu fizeste a tua intervenção, a tinta pode começar a saltar. Ah, vai descascar começa a descascar. Porquê? Porque não teve nenhuma película em que ele fizesse a ligação entre a tinta que tu tinhas e, e, e depois o produto que tu vais aplicar no É quase no como se fosse uma fita cola dupla face, que é numa à superfície à, à outra. outra. Okay. Pronto, é isso mesmo. pronto Aquilo que eu escolho e que eu gosto muito é este Primário Universal que imagina, já dá para Paredes que tenham umidades, paredes que tenham alguns fun fungos ligeiros, tem que ser fungos ligeiros, porque senão, se for uma coisa mais, um, mais pronunciada, temos que utilizar outros materiais. Mas este universal é mesmo espetacular. Queres quer experimentar? Tenha para é ver sincero. como é que. Tá, primeiro agitamos, não é? Agitamos, sim. Duas de mão sempre de primário também. Aliás, nós, nós aqui à frente já vamos explicar aqui na nossa parede como é que nós também já fizemos. Mas temos que aplicar duas de mão, é alguma razão em específico? Sim, porque imagina, a primeira de mão do primário vai selar aquilo que nós tivemos a fazer, a parte de, da massa. A segunda de mão já é uma, já é uma preparação para a tinta. Para poder receber bem exatamente, a tinta. exatamente, é isso mesmo. E depois aqui utilizamos como uma tinta, não é? Normal, normal, sim, uma tinta absolutamente normal. Pronto. neste caso nós não vamos diluir porque sentimos que o nosso primário para aquilo como é um tom muito forte e muito escuro nós não, não vamos diluir para termos maior cobertura uhum. nós não sentimos essa necessidade mas em parede fica sempre um, ou seja desliza muito melhor se nós tivermos ali uma diluição porque pequena, não fica tão não fica muito tão pastoso gosto. sim okay. e para vocês que vão aplicar não é não é tão difícil depois a aplicação eu okay. acho não acho vamos, vamos, vamos experimentar. experimentar vamos experimentar <risos> parece-me bem Aqui, para ver. Pela se gostas da maneira como ele, por acaso, aplica-se mesmo muito bem. É super fácil de. Então, agora? Rolas rolo, ah, uma coisa é? super importante, Tânia, eu não te disse, e é super importante uh, dizermos que é um, os rolos, normalmente, quando são novos. Uh, convém sempre umedecermos um bocadinho. Isto porquê? Porque, imagina, o pelo como está novo tem sempre uma tendência de largar muito pelo. Ah. E o que acontece é, imaginem, se vocês tiverem um tom muito escuro que escolham, uh, se, o, se o rolo não for lavado, larga sempre uns pelinhos que depois vai-se ver ah, no e acabamento depois, final. Depois. É. E depois não dá com para Com os tirar, brancos não é? notas tanto, com os brancos não, não é tão perceptível, mas nos tons mais escuros nota-se Nota. muito. Então, se puderem que... umedecer... O nosso, por acaso, já está umedecido. Umedecido, sim. Hum, Umedecer, si é, fica, faz logo toda a diferença depois no acabamento. Agora, Rita, uma questão que eu tenho. Diz-me. Mas tu vais-me ajudar de certeza. Como é que eu agora faria para rolar ah, aqui? Não, olha, eu esta sugeria. Esta técnica, <risos> como é que é? Eu sugeria assim, abundantemente. Podes pode okay. sem medo. Sem medo. Sem medo. Sem medo. É eu fiquei Rolas louco com medo, bem. não sei se percebeste. Rolas bem. Ok. Pronto. e depois o que é que acontece? No sentido contrário vais tirar o teu excesso, ah, okay. ok? Portanto, primeiro puxamos tinta a tinta para nós. Puxas a tinta e depois Isto aplica por, Agora nesta nossa pequena amostra para vocês verem em promenor, vamos fazer assim, depois na parede, é exatamente o mesmo processo, vocês puxam a tinta e depois tiram o excesso no sentido contrário, ok? Pronto. E depois a aplicação, imagina, quando são superfícies mais pequenas, eu tenho sempre, su sugiro, uma de mão na vertical e outra na horizontal, quando é parede, Sempre vertical. Então, primeiro sempre. horizontal, não sim, é? Sim, podes dar horizontal. Vá ver sim. se eu tenho jeito. Porque aqui a parede funciona sempre, nós fazemos sempre o acabamento no sentido da maior altura. E neste caso, a, a no, as nossas paredes, como são sempre mais verticais, não é? Em termos de altura, é como nós depois finalizamos o acabamento. Mas outra questão que eu tenho, Rita, é que às vezes eu agora estou aqui a passar o rolo. Às vezes fica aqueles, aqueles vínculos. Sim. Como é que eu consigo tirar as marcas? Sim, olha, imagina aquilo pode acontecer agora. Lá está a segunda de mão do primário. Agora tu vais dar, ele vai puxar mesmo bem. E depois, quando fores dar a segunda de forma vertical, vai-te cortar tudo aquilo que neste momento parece que tem pouca tinta, sim. mas na verdade não tem. Quando nós formos dar, aplicar a segunda de mão depois no outro sentido, fecha-te o. no fundo, a trama, não é? Sim, da tinta. Sim. sim. Isto porque eu acho que até às vezes nota-se mais é assim quando é o branco, é. porque... E este eu... é muito escuro também, hum. não é? Logo a partida de nos aqui um bocadinho E aqui o os cantinhos, como é que eu fazia? Olha, aqui podes fazer exatamente, ou para ser mais fácil, uh, para quem não está muito habituado a fazer as pinturas, um truque que eu, que eu também gosto é, imaginem, se vocês começarem no sentido horizontal como a Tânia fez, depois o que podem finalizar é ou com um pincel, um pincel aqui nos cantinhos em toda a volta. Aqui, Portanto, passava pode... uma trincha à Sim. volta e só depois é Sim. que fazia horizontal. Ou então, o... imagina, horizontal. podes fazer com o rolinho, não levar demasiada tinta, porque senão vamos estar sempre a criar superposição da altura de tinta. Ah, Faz com a umas zonas fica com mais tinta é, do que outras. É, por isso é que eu, eu acho que é sempre muito importante também não, não, teres, muito, não teres muita camada de tinta, e sempre puxando. Pronto, aqui a nossa primeira de mão estaria aplicada. Imagina, se quiseres, podes finalizar. Podes fazer assim novamente. A ideia é sempre nós criarmos um acabamento e escolher mesmo muito bem o rolo, uh, para o acabamento funcionar quase como uma lacagem, sabes? Mesmo Ficar o mais lisinho possível. mais possível, sim. Porque é isso que depois vai, vai determinar o resultado do trabalho final. Está ótimo, Tânia. Portanto, estou aprovada para o dar de casa. é aprovadíssima, pronto. <risos> ótimo. Depois, aqui seria no super, num suporte mais pequeno. Depois nós temos na nossa parede, que já fizemos, a dar tempo de secar e para depois explicarmos, é, aqui demos duas de mão de primário, aquilo que aconteceu e uma coisa que eu deixei mesmo para vos explicar é que, vou só aqui limpar aqui a espátula para vos poder mostrar o que é que pode acontecer. Naquela fase que nós já demos um, as duas de mão de primário na parede, normalmente vocês podem fazer de duas formas, é ou com a espátula ou com a lixa mais fininha, imagina colocares na espátula e vamos ver aqui, Tânia, este pormenor que não sei se tu tinhas reparado, é sempre possível quando os rolos são novos, mesmo umedecidos como nós fizemos, deles deixarem pequeninas partículas que depois no acabamento final da parede não resulta tão bem. Fica então, assim fica, umas imperfeições. Sim, imagina, fica estes relevos que depois não fica bonito quando formos fazer o rolo. É assim, este que é um pouquinho maior, basta rasparmos aqui um bocadinho, estás a ver? E ele sai. Pronto, e depois estes mais pequeninos que são visíveis, o que é que nós fazemos? Com a lixa 220, vocês colocam dentro da espátula e fazem isto. Só isto, mas muito suave, de forma mesmo muito suave. Que é para também não agredirmos o que não já temos feito, não é? Não agredir as nossas duas de mão duas de, de, mão de primário. Do primário. E aqui a mesma coisa. Porquê que eu aconselho com a espátula e não aconselho uh, à mão? Imagina, porque a espátula vai te criar maior tração a tu passares depois, percebes, é mais um trabalho mais preciso. Mais preciso. E como é uma, um promenor mesmo muito pequenino, a espátula vai dar aqui um acabamento uh, melhor também. E conseguimos que a nossa parede fique completamente lisa para depois começar a pintura. Receber o acabamento final, sim. Boa. Mas nós só podemos pintar depois de quanto tempo, Rita? Olha, aqui este nosso primário, ele tem na, na nossa embalagem, até podemos vos mostrar que diz Aqui, Tânia, não sei se consegues mostrar, tem meia hora ao toque, mas depois, no repinte, 6 horas. Então, nós neste caso já temos as 6 horas, não é? Já temos as 6 horas, já temos as duas de mão, já temos a nossa parede toda, toda limpa. limpa e agora, para fazer o nosso acabamento. Vamos então começar a, Sim, a parte da pintura. Exatamente. Vou-te só pedir, Tânia, porque nós temos aqui pouco espaço para mudar dares a, a, nossa, a tinta que nós escolhemos. Só aqui limpar um bocadinho. Vamos trocar. Exato. E... Esta é a nossa tinta. Exatamente. Vamos pôr aqui o primário que já não vamos utilizar. Tenha então, se puderes pôr aí, agradeço-te, obrigada. Um, novamente vamos agitar muito bem a nossa, a nossa lata. É sempre muito bem, é muito importante agitarmos. Super. Nestes casos, como são, como são latas um pouquinho fáceis, quando são aquelas de 5 litros, eu, eu, eu aconselho sempre aquele misturador que nós temos até aqui um. Posso vos mostrar. Desculpem estar a passar por trás, Tânia. Portanto, é um misturador de tinta. Exatamente. Para as quando são, sim, Quando são aqueles baldes de 5 litros, aí misturamos mesmo com o misturador. Aqui não temos necessidade no nosso caso, não. Temos de agitamos agitar. A tinta, a partir daqui, não vamos precisar de diluir, mas vamos ver como é que ela está quando a vemos. E temos aqui. Sim. É uma cor muito bonita, Rita, gosto. Gostaste. Gostaste. gostaste da opção que eu. Esta cor é mesmo muito bonita. Vamos pôr aqui um bocadinho, Tânia, que estamos a como fizemos no primário, não é? Exatamente. Pronto, está bom agora para já, para não sujarmos. Está ótimo. Temos já passado Vamos passar, vamos passar. E agora, vamos, vamos aqui sugerir... Pois, porque nós estivemos a pintar há bocado num quadradinho, mas numa parede, eu começava já pelo rolo, como é que eu não, fazia? Não, não, aqui, aqui o que nós vamos fazer é, nós normalmente temos sempre o rodapé, a sanca e aquelas laterais, que normalmente, para termos um trabalho de mais precisão, podemos passar uma fita em toda a volta, uma fita uma de pintor, fita, uma fita de, pintor, de papel, não é? E, e, e depois fazer todo o recorte com o pincel primeiro, portanto nós vamos exemplificar aqui um bocadinho como é que fazemos. Um, imaginando que nós temos aqui a nossa fita, que nós já colocámos para proteger. Olha a cor tão bonita. É muito gira, é? sim senhora. Aquilo que eu aconselho é, quando vocês colocam a fita, tentar sempre que aproximam a tinta da fita, nunca colocar muita tinta, porque o que acontece é, mesmo que a fita seja com muita precisão, há sempre uma tendência dela ir por baixo e depois quando tiras a fita, não fica aquele risquinho perfeito como nós gostamos. Uh, tentar sempre não colocar muitas quantidades isso eu, eu, isso eu peço mesmo para vocês não fazerem, porquê? Porque se colocam muita quantidade de tinta ela começa a ganhar relevo e depois demora mais tempo a secar e no acabamento final não fica e temos tão... Temos também que se a lixar, não? Para Sim, para lixar porque depois vais dar a segunda mão, exatamente. Portanto, aqui o que nós faríamos era dar aqui a nossa de mão juntamente aqui na, na, na nossa fita, no rodapé, no, ro, no, no, no sanca. na sanca, aqui nas laterais nas e depois no roda Sim. depois E só depois é que passaríamos o rolo. Sim, exatamente. Aqui voltamos a fazer aquilo que é a mesma eu técnica. tinha dito, então, é? puxas a tinta para ti e aqui como o rolo é maior, tens que rolar um, um pouquinho mais e depois empurras como nós há pouco vimos. Pronto, aqui e vamos aplicar a nossa tinta. Como disse há pouco, sempre agora na, na vertical. Sempre no sentido vertical, sim. É ter cuidado para não aplicar grandes camadas de, de tinta. tinta. logo, não Exatamente. É? Nós, no nosso caso, a nossa parede é espetacular, porque é toda lisinha, mas se fosse uma parede com mais rugosidade, o que é que pode acontecer? Imagina, antes de dares a uh, de mão com o rolo, o que podes fazer é uma passagem. Eu vou fazer aqui um bocadinho para vocês verem. É vocês picarem um bocadinho a superfície, na zona, está irregular. na zona onde está mais irregular. E depois isto secando, voltamos a dar a nossa, a nossa de mão de tinta. Pronto, agora é deixarmos um bocadinho secar. E, e vamos dar a nossa segunda de mão quando estiver quando tiver seca. Quando Neste tiver caso, seca. a tinta temos aqui, aqui também na embalagem, mas a secagem seria... É mais ou menos como o nosso primário. Uh, o repinte será 4, 12 horas até repintar. Portanto, aqui temos que ver um bocadinho a zona onde estamos a aplicar. Para repintar e dar a segunda de mão, umas 4 horas. Um, se forem superfícies muito úmidas e, e, e com, com alguma concentração de umidade no ar, aí 12 horas após para darmos depois a segunda sim. de mão. Sim. E depois a totalidade ficaria também ao fim das segund das horas do... da com segunda mão. O trabalho concluído, com as duas. Sim, sim, apenas duas Pronto. de mão e acho que é suficiente. Pois aí já tínhamos a, a nossa, nossa parede, parede pronta, pronta e retificada, <risos> sim, retificada, reparada, tudo impecável. Sim. Pronto, Rita. Penso que uh, as pessoas conseguiram perceber bem aqui uh, esta parte da reparação de paredes. Não sei se queres falar um bocadinho do teu projeto Tento na Tinta, aqui agora nos últimos sim. minutos. Olha, sim, aproveito e, e faço um bocadinho de publicidade também. O meu ateliê é um ateliê de pintura decorativa, portanto a minha formação é mesmo uh, o restauro e a pintura mural. E, e agora estamos numa vertente um bocadinho mais de artigos para casa, mas que no fim é um todo, não é? é? Basicamente aquilo que eu costumo dizer é, nós fazemos o tratamento de todo o decor desde o início até ao fim, desde o mobiliário, o restauro de mobiliário, as paredes a retificação das paredes, imensas técnicas decorativas que hoje não vamos ter tempo para ensinar, não, mas esperemos em breve sim, que volte novamente Exatamente, eu terei todo o gosto em vir outra vez sim, Foi um sim, gosto, então. Tânia, obrigada Muito obrigada também, gostei muito aqui da tua companhia sim. e aprendi imenso obrigada já estou obrigada. pronta para chegar a casa e, e pintar e umas paredes em casa. Sim, saber. obrigada a todos. Obrigada, e a ti... Rita. E obrigada a Leroy Merlin, tem produtos incríveis. <risos> obrigada. A todas as pessoas que estiveram a assistir, obrigada por terem assistido. Todos os produtos utilizados neste workshop podem encontrar nas nossas lojas físicas e também no nosso site em leroymerlin.pt. Caso tenha alguma pergunta ou dúvida, pode colocar nos comentários deste vídeo. Obrigada e até à próxima.